Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Thalita Faleiros e hoje eu vim aqui contar para vocês um pouquinho da minha trajetória de concurso. É, eu passei é, há pouco tempo na, no concurso da Sarraia, Tibaia. É, foi um concurso que aconteceu, a prova foi dia 6 de dezembro e era para ter acontecido no dia, era para ter acontecido em abril de 2020, mas por conta da pandemia ele foi adiado. E tudo aconteceu muito rápido depois desse concurso. É, a prova foi dia 6, em janeiro já saiu o resultado preliminar, daí uma semana o resultado final, foi tudo muito rápido. E eu não, eu não, eu não morava em Atibaia, eu não sou daqui, né? E eu tive que me mudar para cá, foi tudo muito corrido. Mas muito bacana, muito bom. Estou gostando bastante da cidade, da empresa. Lá as pessoas me receberam muito bem, assim, acolheram não só a mim, mas várias outras pessoas que entraram é, nesse processo seletivo e a empresa estava precisando muito dessas pessoas. Então, assim, foi... Tem sido até então muito bacana, assim. Estou gostando bastante. O trabalho também é bem... Interessante, tem bastante espaço para desenvolver uma série de coisas, né? É, por enquanto, ainda estou ainda me adaptando e, e, e fazendo aquilo que ainda precisa de prazo, né? Para pra, pra ser finalizado e tudo, está tudo muito corrido, inclusive. Porém, eu percebo assim, que é um ambiente que dá bastante espaço para para propor coisas novas, para ampliar esse trabalho do RH e tudo mais. E, e a minha preparação específica para esse concurso foi um pouco turbulenta, justamente por conta da pandemia, né? Era um concurso que eu vinha me preparando é, é, no começo do ano, né? Quando eu fiz a inscrição e tudo. E ele, quando, como, quando ele foi adiado e aconteceu né, tudo que está acontecendo aí, essa loucura que está eu tive que me mudar de cidade, né, eu morava em Ribeirão Preto, saí de lá, voltei para uma cidade que é franca. E, então tudo isso me, me atrapalhou muito, assim, no, no, na, na minha preparação, porque eu fiquei... Foi uma fase que eu fiquei perdida, que eu fiquei... A incerteza de, de que esse concurso ia sair mesmo ou não, ou quando que ele ia sair, né, e... e várias coisas acontecendo, assim, nesse período que que tiraram do ritmo que eu vinha de estudos, né, e, e aí, mas enfim, deu certo, foi, um, foi uma prova que eu quase nem vim fazer aqui, porque é, eu acabei me preparando muito mal, para falar a verdade, assim, perto do que eu vinha assim, me preparando para outros concursos. Então, eu percebo que eu consegui êxito nessa prova graças aos anos de estudo que eu que eu vinha tendo já antes, né, porque eu comecei a prestar concurso em 2016, no comecei de 2016, e meu primeiro concurso foi o do CRP, de São Paulo, né, nesse primeiro concurso eu tive um bom resultado, eu fiquei em oitavo lugar, apesar de estar de, de tá muito mal preparada ainda, assim, eu, eu não sabia, não conhecia nada desse universo, eu, tinha, eu tive uma preparação muito, muito fraca, muito... Sem, sem direcionamento nenhum, mas eu tive uma boa colocação e isso me estimulou a continuar estudando. E a partir daí eu fui prestando muitos outros concursos, muitas reprovações, muitos resultados bem ruins, né? Mas fui continuando, fui, continuei estudando, estudando, vendo, vendo uma perspectiva no, no próximo concurso que aparecia e assim foi. Então, essa, para essa prova especificamente, é, eu acho que eu consegui passar porque eu já vim me preparando antes, eu já, tinha, eu já tinha tido contato com essa banca, a banca IBAN, que fez essa prova, eu já tinha feito outras provas deles, né e, então assim, minha preparação ela veio, é, foi, foi pautada, em outras experiências, nas minhas experiências anteriores também. Eu não consegui estudar muito, assim, especificamente, eu eu, eu, eu, eu tinha quebrado meu, um pouco meu ritmo de estudos. E o que me ajudou bastante para essa prova é que é, eu tenho um colega, o Alexandre Freitas, que que já é concursado também, ele trabalha em Bragança Paulista, é, ele fez uma prova, a prova de Bragança foi pela Ipan também, e a gente já troca algumas figurinhas, assim, através do grupo do Psicologia Nova. E, e quando tem... É, a gente acaba prestando mais ou menos as mesmas provas, né? Nos últimos anos a gente foi fazendo mais ou menos os mesmos concursos. Então a gente tem esse contato e troca, essa, troca essas informações e tal. E o Alexandre é, também prestou essa prova e a gente trocou algumas informações é, de coisas que a gente achava que, que poderia cair né, na prova. Ele, ele compilou uma, uma, algumas, alguns artigos, alguma, alguns materiais né, de textos e tal, e, e isso me ajudou bastante, assim, isso pôde me reorientar né, para essa prova. Quando ela foi retomada no final do ano, eu tinha dúvidas se eu viria fazer ou não, mas como eu já tinha feito a inscrição, lá no começo do ano, eu falei, não, eu vou tentar, eu vou tentar, eu vou fazer, né, mas tava um pouco perdida. É, eu vinha tão tensa, eu vinha tão preocupada, eu vinha buscando tanto, assim, concurso, né, estudando, fazendo as provas, focando para cada prova, eu focava muito, assim, em cada banca, e eu não sei se isso podia estar me atrapalhando, assim, de determinada forma, porque para essa prova eu vim um pouco mais livre, assim, um pouco menos pressão, e, e deu muito certo. Mas, enfim, eu decidi fazer concurso público, porque eu tinha acabado de me mudar para Ribeirão Preto, em 2016, é, eu estava sem trabalhar, e, e eu vi ali uma possibilidade de, de, de crescimento, de, né, de, de estabilidade, de trabalho, né? tudo isso que a gente busca com concurso público, e, e a princípio não foi muito fácil, apesar de eu ter tido um bom resultado no, na primeira prova que eu, que eu prestei, quando eu comecei a estudar, eu comecei a fazer mais provas, a ficar mais apurada né? em termos de conteúdo, o que costuma cair, comecei a estudar provas né? da internet, eu não, não conseguia ter bons resultados, assim. eu tinha resultados às vezes razoáveis. Né, que, que acabavam me estimulando, que eu falava, não, acho que dá certo, eu posso continuar estudando, se eu continuar, se eu estudar um pouco mais para o próximo, talvez dê certo e tudo. Mas é, eu, eu fiz concursos assim, difíceis, né? fiz concursos da esfera federal, como o concurso da, do Ministério das Relações Exteriores, fiz o concurso do CFP lá em Brasília, esses dois, e tive um resultado muito ruim nos dois. Aí, daí, eu comecei a prestar mais, assim, prefeituras. Eu falei, não, deixa eu fazer concursos mais próximos, assim, perto daquilo que eu acho que eu posso conseguir. E também não, não obtive, assim, bons resultados, também não. É, às vezes, é, eu ficava ali dentro de uma média, dentro de uma de um, de um padrão, assim, de, de classificação, sem que aquilo me desse muita esperança, né? Um outro concurso que eu fiz para esse eu me preparei muito assim, Eu queria muito passar e, e, Na verdade, todos os concursos A gente quer muito passar Mas nesse eu, eu tive uma preparação Bem, bem focada assim, Foi o concurso do, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Eu consegui ficar em 25º Eu fiquei classificada dentro da, da Região que eu prestei Que né? foi um concurso regional assim, Eles abriram muitas vagas Mas era uma vaga para cada para cada subsede deles, assim. Eu fiquei 25º, que era a última vaga, a última, eu fiquei classificada em último lugar. Não foi ruim de forma alguma, mas também não, não dá perspectiva nenhuma de ser chamada, né? Porque como é regional, chama uma pessoa, sei lá, poucas pessoas são chamadas em cada sede. Eu não desisti, em nenhum momento, eu achava que era um caminho que, aos poucos, conforme eu fosse trilhando, ele ia, eu ia construindo o um degrau a mais, um passo a mais e, e, e de fato foi assim que aconteceu. É, agora eu tô, eu consegui minha vaga, eu tô muito feliz, tá muito bom assim, mudou bastante, minha vida foi uma conquista. Eu nem eu hoje agora nesse momento eu não nem estou pensando mais em concurso, mas eu não descarto de repente mais para frente continuar fazendo concurso. Eu não perco o link assim com psicologia nova, eu, eu continuo acompanhando algumas coisas. E não, não, não continuo estudando mais igual eu vim, agora eu estou estudando outras coisas Mais focada na minha na, na, na, na função que eu assumi, né? Mas é, eu vejo, eu continuo vendo o concurso como uma possibilidade mesmo, né? A gente não sabe como que, como que vai ser amanhã, né? Como que a gente vai crescer, como que a gente vai se sentir né diante da estabilidade, né? Essa estabilidade também pode trazer alguma estagnação. Então, não sei, eu tenho minhas. deixo as possibilidades de concurso abertas ainda. O Psicologia Nova, ele me ajudou muito na, na minha preparação. Eu, eu estudo hoje, assim, os meus estudos basicamente são vinculados com Psicologia Nova. Eu acompanho as lives. Tudo que Psicologia Nova trazia, né, de. De novidade aquela planilha de, de acompanhamento de concurso isso ainda ainda eu acompanho eu ele psicologia nova é minha, minha, foi minha única interlocução assim externa né de com, com, com concurso público tipo assim eu não, não estudava por outros sites ou por outras empresas e, e eu demorei a, a encontrar o psicologia nova assim porque eu comecei como eu comecei em 2016 eu tive contato com psicologia nova só em meados de 2018 e quando eu conheci, que eu vi, né, a professora Alisson, aquela preparação específica para essa área de psicologia, coisa que eu não acho, não achava, não encontrava. Eu até hoje não encontrei outra outra empresa que trabalhe dessa forma, com essa com esse envolvimento, com essa com com essa clareza, com essa experiência. Né? em nível nacional, né? então assim isso mudou muito a, minha, a minha, meu ritmo de estudo, a, me orientou muito para conteúdos, né? as, aquilo que é, que é mais cobrado, como que as bandas abordam, as bancas abordam né? o determinado conteúdo, porque tudo isso muda, né? não adianta a gente achar que ah, vou estudar é, psicopatologia pelo livro lá da faculdade ou pelos textos da faculdade. Cada banca tem um, segue uma uma uma linha, né? Por exemplo, a IBAN, quando cai psico, psicopatologia, é, praticamente não cai DSM, não cai, praticamente não, não cai DSM-5, DSM cai só a CID, né? Então, tem só essas coisas que você começa a, a perceber, a ficar mais ligada, mais é, atenta nesses, nessas, nesses detalhes, né? Porque as bancas têm as suas especificidades, assim, os conteúdos que elas que elas preferem abordar, né? A forma como elas abordam também esses conteúdos, né? Que, que, que linha de que visão que é que ela, ela seguem e se é mais aprofundada, se pega uma coisa um pouco mais superficial, se segue uma linha mais psicanalítica ou não. E, e tudo isso, Psicologia Nova ajuda muito pela experiência, pela troca de experiências. Não só com o professor Alison que é um, um avião, né? Mas os outros professores também, né? Pessoas muito interessantes e, e, e trazem informa informações muito importantes dessa experiência. E, e, e também com os colegas, essa troca com colegas, com os grupos. Isso também é muito legal, porque... Essa vida de, de concurso, ela, é muito, ela pode ser muito solitária, né? E, e, não, e não é bom você ficar só no seu mundo, né? Tem gente que consegue é, obter essas informações sozinho, né? Mas eu não, eu, eu me ajudou demais essa, esse contato com essas pessoas, com todo mundo que, que foi o Psicologia Nova que trouxe. né Isso me deixou muito mais bem informada, assim, muito mais... É, Entendendo muito melhor, né, esses universos, essas bancas, essa preparação, esse foco que tem que ter para cada concurso, para cada banca. Então, assim, foi, foi totalmente transformador no, nessa trajetória de concurso. Me deu um, um salto, sabe? Eu vinha de uma forma e aí depois do Psicologia Nova aquilo já desenvolveu de um jeito bem diferente, né? Eu já fiz vários cursos do Psicologia Nova, eu fiz vários não, eu falo vários, mas assim, eu fiz uns, uns três cursos, né, que eu, que eu comprei, assim, de prefeitura, de, de, de universidades, né, e também, assim, aproveitei bastante os cursos gratuitos que, que tem, né, até hoje eu uso é, o curso de, de preparação de documentos, né, essa, essa semana passada mesmo eu acessei esse curso, é, para tirar umas dúvidas assim é um canal é uma é uma, é, um, é um veículo que te é um foguete né que a gente que, que você entra e te joga lá na frente assim psicologia nova transformou essa essa minha trajetória né E eu acredito que deve estar transformando a de vocês também como que eu fiz para não desistir né nesses anos todos de concurso é, eu falo que foi uma faculdade né eu por uns cinco anos estudando para o concurso. Uma coisa que me ajudou bastante foi o apoio das pessoas, né? É, muitas vezes a gente é cobrado pelas pessoas mais próximas a, a gente, né? Nossos pais, as, o marido, sei lá, quem está mais perto da gente, está vendo esse caminho, né? E é um caminho que parece que tem que dar resultado, e realmente tem que dar resultado, mas durante muito tempo não deu os resultados que eu queria, cada resultado era para mim é, um, uma era, era importante era eu aprendia muito eu aprendi muito com os concursos que eu não passei né mas isso se você não consegue medir muito bem se você não ponderar né se você não perceber que, que que você aprende com seus erros né que você acaba vendo que o que que te atrapalhou né se é uma se foram os estudos que não foram suficientes, ou se você que não estava tá, é, bem, porque é difícil fazer prova, né? Prova é um momento muito pontual. Se você não estiver bem naquele dia, é complicado também. Então, assim, é, é todo um contexto né, de que o concurso público exige. Então, assim, o eu, que, que eu fiz para não desistir é, é isso, assim é pensar que, que, que são vários fatores que eu tava aos poucos trilhando galgando mais uma uma pedrinha para eu subir né? mais uma, uma, um degrau nessa escada né e então eu pensava muito assim né que tudo que eu estava vivenciando até as, os meus erros assim fracassos eles estavam me servindo de aprendizado e foi assim que eu pensei para não desistir eu também tive apoio das pessoas eu tive apoio do meu marido principalmente ele me deu um suporte muito grande para que eu pudesse continuar. Ele sempre me estimulou, ele sempre achou que, que que poderia dar certo, né? E ele tem essa, ele teve essa disponibilidade de, de se mudar comigo, né? Ele trabalha de casa, então isso também me ajuda, me ajudou a ampliar meus horizontes para fazer provas um pouco mais longe. Mas eu acredito que principal nisso tudo é você não ver o fracasso como um fim. Né? Se você estudou, se dedicou e não conseguiu naquela prova, especificamente, não significa que você não vai conseguir na próxima. Né? Tem, que ser, tem que ser olhado, tem que ver o que está que, o que que, o que que errando, o que, que você está errando, o que, que você está errando na sua preparação e o que, que você está errando na prova em si, porque a prova também tem muita pegadinha, tem muita... É, a gente acaba caindo em cilada, então assim, tem coisas, uma coisa que eu aprendi muito com o professor Alisson, eu lembro muito dele né, em prova, assim, sempre me lembro muito é, é tentar ir para o caminho mais fácil, assim, caminho mais fácil no sentido assim, se a, se a questão tá complicando muito você não tá entendendo o que tá falando busca a resposta mais simples né isso me ajuda muito porque a gente acaba ficando confuso em prova, né São, é muita coisa muita coisa errada que você lê ali, você tem uma resposta só, a correta, né? Então, assim, aprender a fazer essa leitura também da prova, né? é, dá uma distanciada, eu acho importante isso, na hora que você está fazendo a prova, tenta pensar um pouco como quem faz a prova, né? dá uma distanciada da, da, da questão, assim, e, e pensa, como que essa pessoa vê, né? faz uma leitura da prova toda, a linha que aquilo segue, porque sempre tem um estilo de pensar uma questão Muitas vezes está ligada, tá, tá, tá, tá ligada com outra, né, e dá para perceber isso. Eu já errei muitas questões que depois que eu vi eu falei, nossa, essa próxima me dava a dica da anterior. E eu não percebi, porque você fica mergulhado naquela, naquela, naquele nervosismo de estar tá fazendo prova, de ter que, nossa, agora ou nunca, né. Então, se, se a gente consegue também estabilizar um pouco as emoções para esse agora ou nunca ali da prova, que é agora ou nunca mesmo, mas se você consegue sair um pouco desse calor, né, dessa tensão, isso ajuda bastante né, a ter uma visão é, mais crítica daquela prova e não tão... É, mergulhada naquilo, preso, né, presa naquela, naquela tensão e tudo mais. E tudo isso eu consegui com os anos de provas, com os meus muitos fracassos. Né? Tem pessoas, eu vejo aí algumas entrevistas, tem pessoas que conseguem passar de cara, que, que, que conseguem... É, isso, é, isso é maravilhoso, isso é excelente, mas isso está totalmente fora do, do que, do que, da minha perspectiva, sabe? Eu, eu aos poucos fui construindo essa essa condição de fazer prova um pouco mais madura, sabe? E, e, assim, precisei estudar muito também, precisei retomar muitas coisas, né? Eu já faz um certo tempo que eu me formei, né? Eu já tô com 40, eu me formei em 2005, meu último ano foi em 2005. E, mas tudo isso eu acho interessante, assim, é, não é desestimulante, é interessante, eu acho, porque... É, você, você vê que não, não precisa estar tá recém-formado, só. Você não precisa estar tá com tudo tão fresco. Você consegue rever coisas, né? Mesmo tendo, às vezes, trabalhado, tendo ido é, trabalhar numa coisa muito específica, né? E o concurso pede aquela coisa bem ampla. Mas, olha, pega a psicologia nova, abraça e vai, que, que dá certo, sabe? Investe. Né? investe no concurso que você acredita aquele que você quer muito e se não der certo pensa que no próximo vai pode dar e vai dar uma hora vai dar certo porque a gente aprende muito com isso e o que a gente aprende a gente não perde né nem para o concurso e nem e nem para a vida são experiências é, muito muito válidas e assim é, essa é a mensagem que eu deixo para vocês, de não desistir, acreditar, acreditar que cada erro, cada fracasso, ele, ele, ele é um, um, um passo para frente que você tá dando, não é um passo para trás, sabe, não é uma coisa perdida, né, e, e como diz o Alisson, Boleto e concurso não param de vir e essa é uma realidade, né? Tem muitas possibilidades, muitas outras portas podem se abrir, né? Então é isso. Eu espero que vocês é, não desistam, continuem estudando, é, continuem com psicologia nova, porque eles eles assim é, é um, é um eles são muito únicos nesse meio, assim, é uma coisa impressionante. Eu, eu pesquisei muita coisa, não, não há nada que se compare assim, a, a, a esse foco que eles dão a essa, a essa equipe muito preparada, muito bem estruturada né? e dedicada a isso. Né? E é isso, assim, continue que uma hora vai dar certo. E vai ser bom e... e boa sorte aí pra todo mundo, tá? Um abraço!